Сатап пехади дин дили диририри Сатап пехади дин дили диририри Сатап пехади дин дили диририри Сатап пехади дин дили диририри